Se você não for cuidadoso e acabar bugando pra fora da realidade nos lugares errados, você vai chegar nas backrooms, um lugar que não tem nada além do cheiro de tapete antigo e úmido, a insanidade dos tons de amarelo, o som de fundo de luzes fluorescentes com um zumbido infernal e aproximadamente 6 milhões de milhas quadradas de salas vazias. Que Deus te salve se você ouvir alguma coisa por perto, porque tenha certeza que ela também te ouviu. É, meus amigos, sabe aquele momento em que você tava jogando um videogame e quando menos esperava acabou quebrando a programação do jogo e acidentalmente acabou entrando no chão ou em uma parede e acabou indo pra uma dimensão bizarra, preenchida no vazio? Agora, imagine se de alguma forma isso fosse possível na vida real. Imagina se em algum lugar do mundo existisse uma falha na Matrix, que se você não tomar cuidado vai acabar te levando para um lugar além da nossa compreensão. De forma resumida, é sobre isso que se tratam as Backrooms, uma lenda urbana da internet que ganhou força nos últimos anos, e que vem aumentando cada vez mais e bugando a cabeça das pessoas. Eu sei que meu canal raríssimamente traz esse tipo de conteúdo, mas além de eu estar super interessado em falar sobre as Backrooms, ultimamente eu descobri um mapa espetacular de Backrooms dentro do VRChat, e eu como entusiasta de realidade virtual e louco por creepypastas, tive que experienciar isso de perto, afinal, eu estou seguro, porque tá tudo dentro de um óculos de plástico na minha cabeça, certo? Sofá no meio do nada. Tá, eu sei que esse mapa ele tem uma saída, então já temos um objetivo. Toda essa história começou quando um usuário do 4 publicou essa foto dizendo aquela frase bizarra que eu falei no início do vídeo. E por uma série de motivos, muita gente reagiu isso de forma surpreendente, quase como se todo mundo simplesmente concordasse com aquilo que foi dito, e aquilo se tornasse realidade. Eu vi uma série de vídeos e estudei bastante sobre a origem dessa creepypasta, mas eu não vi ninguém falando sobre o porquê que essa lenda ganhou tanta força de repente. Então eu vou falar sobre uma teoria que eu tenho pra isso ter acontecido. Se você usa bastante a internet nos últimos meses, você com certeza se deparou com alguma imagem, ou até mesmo uma página que retratasse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 A música. Essa é a parte que meu vídeo toma copyright. Agora, imagina, meus amigos. Andar e andar e andar por esse lugar por uma eternidade. Com esses sons, essas coisas. Imagina que é aterrorizante. <risos> Afinal, o que diabos é backrooms? Bem, como eu disse, backrooms é uma creepypasta, ou melhor dizendo, uma lenda de terror criada na internet. A lenda se baseia na ideia de que é possível você não clipar em certas situações na vida. No clip é um termo em inglês usado para aqueles clássicos bugs nos videogames, onde você acaba entrando nas paredes e indo parar no limbo. É como se, na vida real, existisse sempre a possibilidade de você acabar bugando se você não tomar cuidado. Se você bugar, vai acabar caindo nessa dimensão bizarra. Que foi caracterizada por essa foto que causa estranheza nas pessoas. Não querendo estragar a história toda, mas provavelmente essa foto nada mais é do que um grande escritório antigo ou algum ambiente de trabalho que foi esvaziado por qualquer motivo e acabou ficando com esse visual elegíaco. Mas ainda assim é legal imaginar essas coisas, né? De acordo com a lenda, as backrooms são divididas em vários andares, como se houvessem diversas salas ou versões dessa dimensão. Nos diversos vídeos que eu vi, eu me deparei com várias versões da história. Alguns diziam que existem três andares em uma certa ordem. Outros diziam que existem infinitos andares. Mas como isso é ditado pela própria comunidade, não tem uma verdade absoluta e eu não vou me aprofundar nisso. Vamos focar nesse lugar bizarro aqui. Bem, levando em conta que nas backrooms, seu sentimento de fome, sede, cansaço. Eles são teoricamente nulos. E eu tô no VR. Dá pra dizer que eu tô tendo a experiência completa. Eu tô andando e não tô me cansando não, viu? Ah, é o telefone no chão? É, já passei por aqui. Fuck. Passos. Caralho, tá vindo de todos os lados. Eu não sei se isso é novo ou se eu só não. Nunca tinha achado isso antes, mas é a primeira vez que eu vejo. Definitivamente. mano, não faço ideia de que porra é essa, mas é um barulho muito, muito horrível. fastest route. Mais disponível. Em 10 miles take exit 17. Ai meu Deus, Me mandaram A Lully me mandou request, velho. Desculpa, Lully, eu tô no meio de um labirinto infinito. Você nunca que você ia conseguir me encontrar aqui. Ela tá me mandando request de novo. Foda-se, vou chamar. Se eu trombar a Lully no meio do nada, eu vou levar um susto da porra. Nossa, eu nunca vou achar ela. Oi, Ali. Tony! Tony, meu amor! Não, oh, por favor, por favor, me diz que esse mapa não tem monstro. Me diz que esse mapa não tem monstro, por favor. Como se trata de uma creepypasta, já dá pra imaginar que o bagulho é tenebroso. Quando você é transportado para o Backrooms, digamos que você tá ferrado. Como diz a lenda, esse lugar tem milhões e milhões de quilômetros de extensão. É um labirinto praticamente infinito de paredes, pisos e lâmpadas. E no meio de toda essa imensidão, você pode encontrar diversas coisas aleatórias. Objetos, corredores, formas inexplicáveis e até mesmo criaturas hostis. Então, se você estiver por lá, você vai ter que se virar pra encontrar uma saída. Nos inúmeros vídeos que eu vi, existem sim algumas formas de sair desse lugar bizarro, mas em alguns casos, você volta para o mundo real. Em outros, você pode acabar resetando tudo ou até mesmo ir para outro andar das Backrooms. Nas Backrooms, você não sente fome, sede, cansaço e outras necessidades comuns. Pelo menos, não da mesma forma que você sentiria no mundo real. Então, você entra numa jornada longa e repetitiva em busca da saída ou da sobrevivência. Alguns dizem que se você for morto pelas criaturas, você morre de vez. Outros dizem que você acordaria novamente em algum lugar aleatório desse lugar sinistro. É isso. Você tá em alguma lógica? Tipo, sempre direita? Sempre esquerda? Ou tá indo na louca mesmo? Não, eu tô tentando lembrar de lugares que eu já vi e que eu não vi, tipo... Tô tentando ir por lugares que eu não conheço. Eu sei que tem uma saída. Então, Bonnie, você, você que já vê aquele sofá ali, ele é bom? Tá, tá afim de fazer um teste ali no sofá, rapidinho? Sabe? Ah, eu... <risos> gostaria. <risos> eu não reclamaria, não. <risos> Ai, ah, caralho. Ai, que você vai me dizer isso, Monty? Apareceu. Pra mim, apareceu. Para o que foi? Ele apareceu dele? Bonnie, não me assusta assim, não. não. É, Bonnie, é sério, Monty. É, é sério. E eu tô aqui Pô, faz tempo, velho. A lógica é meio foda-se mesmo, porque você tá voltando. Se eu, fosse, se eu fosse você, eu seguiria pelo menos por uma linha reta. Você tá voltando aqui. Não, a gente veio de lá. Como assim a gente veio de lá? A gente veio de lá, Bonnie. Eu tenho um senso de direção muito bom, viu? Ó, você não, você não, você não tem time com. de direção muito bom. Não, é só a gente ir pra lá, que a gente veio de lá. A, a gente Mas tá, eu tô indo ó, pra lá. A não volta, na real. Ah, então a gente vai pra Nossa, onde? Pera, onde é que eu tô no meu quarto? Eu tô perdida no meu quarto agora. A gente vai pra lá. Tá Vamos bom. pra lá. Vamos lá. Ai, tá meu Deus. Tá Puta a merda. A gente vai lá, sabe, que, que porra é aquela ali? Que, que porra é aquela ali, Bonnie? Eu vou tocar. <risos> Eu vou tocar. Eu vou tocar. Eu vou tocar. <risos> <risos> Últimas palavras. Últimas palavras. Vai, Bonnie, se você tocar e morrer, seu sacrifício não será Olha aqui, ó, tem nada. Nossa, que porra é essa? Não tem nada. Bola. Bola. Ali, ali tinha uma saída. Aqui. Nesse canto aqui, ó. Acho que achou tá Xananda ali. A Xananda! A Eu tô falando, eu é só vou embora, porra! porra. É só no fim, essa acaba sendo só mais uma das lendas da internet, é divertido, é sinistro e bota a gente pra pensar, será que seria possível algo do tipo? Será que existe algum tipo de bastidores por trás da nossa realidade? Quem sabe um dia a gente descubra, e quando descobrir, espero que não seja eu ali dentro.